Como que é o nome do senhor? O nome do senhor? Honorato Honorato de que? Fernandes de livro. Paula Eu sou honorato Irmãos do senhor, quem são? Ah, já falei é, Tem uma irmã que mora em São Paulo Como é que ela chamava? Chamava, não chama de Nina. E as outro outros? Não, não tenho outras. tem outras É namorado irm... por fora <risos> É <risos> Tem um irmão que morreu, João. Como que era o nome dele? João, mesmo apelido meu, Fernando de Paula, faixa preta. Por que faixa preta? Porque ele era chapa. Ele era chapa. Ele trabalhava no, no, nos, no, no, nesses caminhões de.. O pai do senhor, como que chamava? Sebastião Macenda. Sebastião Macenda de Paula. Sebastião Marcina de Paula Irmãos dele? Não, não, não conheci nenhum Irmãs? Não E da mãe do senhor, como é que é chamada? Não, não. não vou te responder porque eu não, não lembro eu era muito criança, né? Fui criado com uma outra família. Que família que era essa outra família? Aretirapuã? Vitalinos. Vitalinos. Vitalino. Ô, o, o e a, Mi... é a minha mãe que me criou também chamava Vitalina. Vitalina? É. Olha só a coincidência. Que né? idade que o senhor foi cuidado por ela, o senhor tinha na época? Três meses. Três meses? Três meses. Eu não conheci minha mãe, só conheci meu parque, mas o bicho era bravo para chuchu, eu tinha medo dele, eu não morava com ele, né? É. O senhor, era, o senhor morou em Tirapuã, na fazenda ali, perto da Fazenda Barra Grande? É por ali, muito pouco. E o senhor ficou até que idade ali? Não, lá eu fui de passagem. Fazenda eu morei mesmo, lá perto de Tirapuã. Quando eu trabalhava lá, eu cuidava das coisas da patroa, tirava, ajudava a tirar leite de manhã. E na hora suave eu ia cuidar do pasto lá, cuidar, pegar cocô de vaca para fazer esterco. Plantava horta? Não, lá não tinha horta. Mesmo. Era só café. Só café? É. Ali é região de café, não. né? Ah é, a região de café. Aliás, no... no Brasil todo, né? É, tem muito, tem muita Nossa. terra boa, né? É, ninguém sabe mexer com isso, deixou de mexer, então não, não estão interessados. E o senhor chegou aqui em Franca com que idade? 18. O senhor fez tio de guerra? Não, fui dispensado lá em Pirançonunga. Eu era filho único, cuidava dessa mulher que me criou Eu Me dispensaram Eu não gostei O senhor queria ter feito? Ah Hoje é... Quem que não quer mexer com Nessa né? área aí, né? É. O, o sonorato. E aqui, Franco, o senhor trabalhou com o que? A vida quase toda Restaurante, buffet Me sinto orgulhoso por isso o so, senhor lembra do, do, do restaurante Pajé? Claro, eu trabalhei lá. Mas... Você conhece um Ferreira, que é de Capitiga, que trabalhou muito tempo ali, o Garçom? Eu fiquei mais no Barão, restaurante Barão. Você o viu? Barão? É. é. Eu fiquei, ali foi a minha escola barão foi minha escola. Ali que era o, era o charme da, da Franca, né? Era, dos ricos, né? Dos ricos. E o pajé era mais simples. dos fazendeiros, dos botinas amarelas, que eles falam até hoje, isso daí que não existe, né? O pajé era o... De quem que era o barão? Mário Facioli. E o pajé era de quem que era, se lembra, lembro, não? Fauzi, Mussolini. E tudo Então você estava no coração da Franca Eu vivi ali 10, 11 anos, dia e noite, trabalhando ué. Graças a Deus Hoje o senhor conta quantos anos? Conta para ninguém não Ninguém pode saber que eu não gosto de fazer graça Estou completando hoje 78 78, anos? Hoje Parabéns então pro Obrigado. senhor. Que história bonita. O senhor casou? Graças a Deus. Em Franca. A esposa do senhor, como que achava? Aliás, o que Franca não, eu casei lá em Jericuara. Minha mulher era de lá. Como que a chama? De janeiro. Que família que era de lá? É, urbano. Urbano? Espretão. Bravo, rapaz. Família boa. Tudo gente boa. o senhor conheceu ela onde? Ela? É. Aqui. Em Franca, quando tinha um programa numa num, rádio aí, é, programa de calor. Eu pareci lá e ela também e tal. Ficamos conhecendo. Aí virou a bigode enrolado, né? O senhor sempre teve bigode? Sempre. Gosto, né? É um trabalho pra você fazer de manhã, de vez em quando. Mas é bom. Bigodinha é bom. E barba? Vou fazer hoje. Eu sei, mas... é na... pre... preguiça. Tra... O senhor trabalhava no restaurante usava? Não, sei. Pelo amor de Deus. Tinha que fazer todo dia. Todo cada dia? Cada dois dias. Fazer. Entendeu? Unha, cortadinha. Unha cortadinha, barbinha feita. No Olha joado, viu, cara? O senhor, o senhor chegou a usar gravata? Borboleta? É. Claro, ué. só tinha que usar a gravata e borboleta. Depois que eu passei a, a mexer mais com buffet, aí eu passei a usar uma gravata mais social. É tudo guardadinho na minha casa. O que, que o senhor recorda de, de emoção lá no restaurante? Quem é que o senhor serviu lá, que o senhor falou assim, ó, ah, hoje eu... eu? Recebi muita gente importante lá, viu, rapaz? Inclusive... Quando eu, quando eu comecei, quando eu comecei, eu trabalhava no Hotel Francano. O senhor conheceu o Hotel Francano? Conheci. Não, tá brincando? Conheci. Eu trabalhava lá. Lá eu tive o prazer de servir o governador do estado. E, na época... Não, não me lembro. Ademar de Barro não, né? O Ademar de Barro ficava na fazenda, né? Ademar de Barro? O Hotel Francano era chique, né? Ali. Foi um crime que o prefeito e outras pessoas, se eu não quero citar o nome aqui, que são muito ricos, desmancharam aquilo ali. É. Nossa, se, se, se, se, aqui, se aquele hotel tivesse até hoje... Falou. Seria uma relíquia de Franca e uma, uma riqueza de Franca. E, e não precisava ter de demolido, né? Não, Cafazio. pra quê, ué? Uma agência do banco, podia muito bem funcionar ali. É, não, foi, tem banco ali, né? É, Eu tô ali poderia ter aproveitado aquela construção, né? Uma sala da, da, da construção e feito banco lá. Não. E fez uma construção feia, né? Aquele treino, aquele buraco ali, né? É. Ué, o quê, né? O que, que passa é. na cabeça desses políticos. Ô Sonorato, me fala um pouco aqui. Ah. Dos prefeitos que o senhor conheceu, qual que o senhor gostou mais? Que eu gostei mais, gostei de dois. Um balheiro. Não sei se ainda é vivo, né? Faleceu. E o Maurício. Maurício Sandoval. Eu trabalhei com os dois. Ah, ainda. Mas... Eu fui vereador com eles. Hã? Eu fui vereador. Ah é? É. Vereador. Na época... Não roubava não, né? Não. Não. Desculpa, brincadeira. Eu sei, mas na época não se falava em roubo, né? Era bem camuflado, é. né? Era mais camuflado. É para mim. Como é que é o seu nome? Ronaldo. Sr. Ronaldo. Pra mim não mudou nada. Agora eu vou contar pro senhor, o, o, o, o Onofre Gosway foi bom prefeito, Ah, é? sim. Também foi. Eu Doutor que, Lancha. Eu esqueci dele. Não, o Lancha eu já falei. É. Hum. Graças ao Lanche, eu tenho uma, uma barraquinha aqui. Não que ele me deu. Naquela época, aqui chama-se Vila Bicão, sabe disso? Não, por que que é? Ah, porque as casas que construíram aqui ficaram fechadas, pois o prefeito liberou. E foi uma invasão, rapaz. <risos> é, ué. Isso aí foi no ano de 60, não? Ou 70? Nossa, não lembro. Foi uma invasão danada. Eu peguei uma casa boa ali, graças a Deus. Comprei também, viu? É. Morei muitos anos lá de... na faixa. De picão? De picão. Agora eu comprei, graças Sim. a Deus. Que coisa boa. Eu sou Norato. É, a vida é um desafio? É o dia a dia. É o dia a dia. O senhor casou, quantos filhos o senhor tem? Eu? É. Você me apertou, você ia abraçar. Em casa eu tenho duas filhas e um filho. O nome deles: Fernando Fernandes, Débora com sobrenome, e aparecida Helena com sobrenome. E tem algumas pipocas pra estourar por ele. <risos> é normal, não é? É normal. É? Quantas mulheres homens tem lá nos outros países? É. Aquele país mais violento, aqueles é. caras ricos lá. Ô, é? senhor Honorato, ah, o neto o senhor já tem bastante? Hã? Netos? Não. Uns três ou quatro só. Bom, é. o nome desse. É, eu ainda estou conversando, registrando a história do senhor é, Honorato é. Fernandes. Tem um neto que chama Guilherme, com o mesmo sobrenome. Tem uma neta que chama Priscila, graças a Deus. Trabalha numa firma muito boa aí. Gordo igual, mais gordo do que eu. Come feito uma. Coelho. Bom, a, a outra. o eu sou barato. Eles falam que a vida é uma passagem? Não. É o dia a dia. É o dia a dia. Eu, na minha... Concepção. Concepção. O dia a dia. Eu estou aqui tomando a minha cervejinha. Vou embora. Vou assistir uma televisão. À tarde eu não sei o que pode acontecer. O senhor tira uma, uma soneca depois do almoço? O senhor tira uma soneca depois do almoço? Não, não eu tenho, não tenho hábito de dormir durante o dia. É. Não. Então o senhor dorme bem à noite? Eu nada, rapaz. Duas, três horas e tá bom. Já descansa o quê? suficiente pra sonhar. É, isso é bom. Pra jogar no bicho. Pra jogar no bicho. É. Eu sou, sou o ó, foi um prazer conversar com o senhor. Da Franca, o que, que o senhor recorda de um acontecimento aí que marcou o senhor? Assim, puxa, eu lembro disso. Eu tinha uma, um freguês lá no varão, chamava-se doutor Baxega, advogado dos pobres. É o um magrinho. Lá do Leporace. Eu não sei onde eu morava. Ele morava aqui no centro. <risos> Doutor Bachega, advogado dos pobres. Ele não pegava em dinheiro, ele morava num pedaço de jornal. Entendeu? Eu conheci. Conheceu? É, nós somos candidatos a vereador. Quando. O São... Ah, é? É. <risos> Quando ele. São Paulo foi campeão. Ele era São Paulino Roxo, ele pulou lá na, naquela piscina que tem ali na, como é que chama aquele lá? A fonte luminosa. A fonte pulou lá, pra memorar a vitória de São Paulo. Coisa boa. É. E homem. Ajeitado. Ajeitado, advogado bom, hein? Advogado Advogados pobres. É. A que motorista de táxi que o senhor lembra aqui de Franca? Lembro, quem? eu sei quem que você quer falar. Toninho? Toninho. Miguel. Toninho. Noel. Então, vi, vi, ele vivia de paletote, é um táxi. E o ro, Roboaldo? É, o ro, Roboaldo é, é mais novato. Né? É mais novato. É, é mais novato. Mas o Toninho, motorista de táxi, ele ia no pajé, pegava, comprava um frango assado inteiro, comia sozinho, <risos> tomava um, um boia e tomava uma cerveja. Pra arrematar? para arrematar. O homem comia, ah, rapaz do céu, é preciso você comer um frango inteiro assado sozinho? é <risos> Isso é bom. Tempo bom, né? Tempo hoje bom. também é bom. O senhor lembra do senhor Jorge Cairala? Claro, é. A lâmina de ouro. O pobrezinho. É. <risos> a lâmina de ouro. Eu lembro. O senhor a Geraldo. Es a esposa dele era uma chiqueza. É, sério? Nossa, bonita, gente fina. A Shirley. Shirley. <risos> É, tá por dentro. É. Ô, sonorata. E o sou Geraldo de Paula? Geraldo de Paula? Da livraria. Ele era cego. Ele não enxergava. Ah, não, eu nunca não lembro dele não, rapaz. Sr. Geraldo. Nossa senhora. Mas hoje continua melhor, não continua? Fala a verdade. Hein? Hoje tá melhor? Tá melhor hoje, né? Quer dizer, antigamente não um tinha roubalheira, hoje tem, né? É. A violência tá muito, muito grande. O pessoal vai selecionando, né? É. As amizades. Tu tem no Varão? Não tem, não. Tem muito tempo que eu não vou lá, não faço. Ó! Oh. Foi um prazer conversar com o senhor. Okay. O senhor chegou a andar em carro de boi? Andar? Não. Carrear, não? Não. Conheci, acompanhei, mas eu mexia com carro de boi, não. Eu, trabalha... eu era molecão. Eu trabalhava só... na fazenda lá para tirar leite. Andar a cavalo? Ah, andava. Oh. O, o senhor trabalhou aqui na praça mais perto da catedral? Não, no, só rest... no Barão mesmo. Só no Barão? Toma. Fábrica de calçado o senhor nunca trabalhou? Não, lá. não, não. Não lidou. Então o senhor lembra muito do o clube de campo lá quando estava... Trabalhei lá, ué. Restaurante? Bife, servindo buffet. E, e, e, o, e o Castelinho? Ixi, Castelinho. A... Castelinho eu fiquei... 10, 11 anos ano, lá. Então o senhor lembra do Zé Finardi? Cara bom, né? Deixou uma história bonita. Era exigente demais. Exigente demais. Por isso que ele deixou o castelinho do jeito que está hoje. É. Muito bom. Nossa senhora. O Finardi Era violento, velho. Bravo. Uau. Exige. Homem baixinho, embaixo. <risos> Nossa Senhora. Dona Maria está viva até hoje. A esposa dele. A esposa dele. É. Casa. Oh. Minha neta vai fazer minha barba. É. Raspar. Como que a chama a neta, senhor? neta? É. Priscila. Priscila. Ó. Oh. Lava. Foi muito bom conversar com Nossa o senhor. Senhora. Aí o senhor fala para ela, senhor. Eu dei uma, uma conversa boa com o pastor Ronaldo, da cadeira de rodas. Ele registrou a minha história lá no início. O senhor chegou a estudar aqui em Franca, frequentar a escola? Senhor, sem analfabeto. Lá na roça o senhor não estudou? Não. Não. Sem analfabeto, confesso. Gosto muito de ler. E como que o senhor aprendeu a ler? É, primário, né? No primário. E depois vem depois, gosto de ler demais, da conta. O senhor já leu um livro inteiro, assim, de... Não. Isso. Livro, não. Lê jornal, recorte de... revista. Revista. E outras coisas mais. Tudo que eu acho para ler, eu tô... Se eu achar um papel na rua, eu pego e... Lê. Aperfeiçoar o meu Blá Blá Blá. Isso é bom. Oh. Hoje, dia 22 de dezembro de 2020. O senhor esperava chegar no, nessa, nessa data hoje? Que é uma data especial pro senhor? Claro. Ô <risos> oh, oh, oh, filha, não quero. Beber cachaça, tomar cerveja e mais alguns anos. Alguns anos para frente. É. Aquilo que Deus marcou hum. para mim, meu caminho eu tenho que seguir. É o caminho. Não adianta. Não adianta. É. Ninguém foge disso. Foge? Não foge. É. Ah, companheiro, tá chegando mais um careca aí, ó. É. Esse é o. Como é que é chama? Ó, oh, foi um prazer, viu? Nossa. Obrigado do senhor ter conversado comigo. O Tilinca é meu, meu cunhado. Ah? Ele é meu cunhado. Esse aí? É, o Tilinca. Ah, o Tilinca? É. O Ponce. Eu sou casado com a Ponce. Eu conheço muito.